Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. Boa noite. O Agenda de hoje começou com um vídeo da Aline Mota registrando uma performance com o Poemanto do Ricardo Aleixo. E o áudio que vocês escutam é do poema Meu Negro, do, que está no livro Antiboi. É, eu estou aqui no estúdio também, hoje, no agenda com uma pessoa e queria, queria falar um dos muitos nomes dele. Inteligência retinta, elegância, pelintra, negrícia felina, malícia de bicho totêmico, novo, antiquíssimo griô afrofuturista, todo mandinga e ginga. E o mundo inteiro guardado num passo ancestre, mestre sala, maravilha contemporânea, que vai desde o largo do Estácio até a mais alta estrela que brilha, sobre o Atlântico Negro Oceano, quando um dos muitos nome, nomes dele é Ébano. Ricardo Aleixo, você está me fazendo gaguejar, meu amigo. Eu vim para isso. Não mais para isso, nessa fase sua que agora... É, não sei se a partir do antiboi, mas para você, eu li em algumas entrevistas, você falando que a partir do antiboi, você está assumindo mais os, a, sua, a sua estética de resistência. É, o Brasil impõe isso, né? É. O Brasil é um grande teste para quem vinha se definindo a partir dessa posição de resistência. E você sabe que eu sempre me posicionei a partir dessa posição, com um destaque para a palavra ativa, resistência ativa, que é o contrário de apenas se defender de porrada, né? É outra coisa, é inventar modos de resistir. O vídeo que abriu a agenda hoje, acho que é um belo exemplo, ele ali tem algumas das coisas que você tem de mais notório, que é a sua performance vocal, com o poema Meu Negro. E você está fazendo amanhã, é né? Uma performance que se assume uma postura mais musical. O que, é que, que Eu vi isso, você falando isso, assim, para mim você sempre foi musical. É uma coisa que a gente pensa do próprio trabalho, né? Outro, modo como ele é percebido pelo, pelo sistema artístico e cultural. Assim que recebi o convite da Fundação Clóvis Salgado para fazer o projeto Minas Pocket Literatura, eu atentei menos para o aspecto literatura e logo falei, olha, eu quero fazer canções, eu quero fazer um concerto de canções com parte do, do, do, da, do repertório que eu vim compondo sozinho ou com outros parceiros. E mais recentemente, o, o, o, o nosso querido Paulinho Tomás, o Paulo Sérgio Tomás, grande violinista, violonista, compositor, etc., além de excelente sujeito, ele saiu musicando poemas de vários livros meus. Então a ideia era fazer isso, mas o, o, o sintagma literatura falou mais forte para o, o Palácio das Artes, e aí eu trouxe coisas que não tinha feito ainda, do antiboi mesmo, de livros mais antigos, lidos uns... É, cantados outros, berrados alguns, é, e a gente criando uma ambiência sonora juntos. O, o, o conceito de poesia, de poema, não se encerra no habitualmente, no que habitualmente a gente conhece, né? E eu acho que isso é um desafio que a gente tem em quase tudo, né, Ricardo? É um desafio e é algo que a nossa geração, Chico, nós conseguimos atribuir novamente ao belo objeto, que é o livro, a condição de meio e não de fim. Ele volta a ter dimensão partitural. Ele acolhe a voz e o corpo e reprojeta isso no espaço acústico, no espaço cênico, na relação com os outros níveis de visualidade. O, o, o livro volta a ter vida. Ele volta a ser um, um organismo vivo. Eu era felino e não sabiá. Vento branco em ponto de fulgor o anjo aprende a se ver pelo avesso. Um rosto no vazio que se nutre da espuma, que a branca escuridão de seu silêncio produz. Quem é aquele um lá que vem? Quem é aquele um lá? O que que ele tanto inventa? O uh, uh, uh, uh, uh, que vier eu traço, o que não me vem eu caço. Lágrimas de sol, nem você, nem espaço. mesmo o contorno do sol rebatido na onda. O ventre casa uma aldeia. Eu acho tão curioso às vezes de ler um poema seu, que eu tenho a impressão que você escreveu para você mesmo, hum. e eu ler. Em geral eu leio eles para mim. Põe uh -huh. <risos> <ponho> no seu <risos> lugar e me engrandeço. Mas agora eu queria ler um para você. Oba. Xangô, Obacossô, cobre a cabeça com sua coroa. Fala. <risos> é, <Vai lá. risos> Xangô, Obacossô, cobre a cabeça com sua coroa de cobre. E chega portando a pedra do raio. Tudo brilhando nele, tudo mudado em segredo. Todas as loas para ele, elefante que anda com porte de rei. Cavalo que manda e desmanda como um rei, pantera negra. Senhor rei de Agassu, a ganju que bloqueia o rio e queima a chuva com o raio. Que é a palavra trovão de cem letras. De James Joyce. <laughs> Eita, cheira. <laughs> <laughs>